Eu hoje tenho 15 dicas para o Instagram que vocês têm que saber. Eu sou a Maria e se vocês gostam de conteúdo sobre como crescer nas redes sociais, como ganhar dinheiro online e como tirar boas fotos, Acho que vocês deviam subscrever. A primeira dica que eu tenho para vocês é sobre como vocês podem fazer um estoque ligeiro a alguém, ver a história dessa pessoa sem que essa pessoa saiba que vocês a viram. O que vocês têm que fazer é carregar na pessoa que está a seguir, pressionar no ecrã e com o arrastar para a direita. E assim vocês conseguem ver o que é que está a acontecer na outra história. Vocês têm acesso exatamente à história da outra pessoa, mas não vai aparecer que vocês a tiveram a ver porque vocês não estão lá para ver, estão a ver de forma detetive privado. Mas e se por acaso vocês viram a história sem querer e não queriam que essa pessoa soubesse que vocês viram a história dela, por alguma razão, as razões vou deixar para vocês, não interessa muito, eu não julgo, mas há uma forma que vocês podem fazer para essa pessoa não saber que vocês viram as histórias dela e é uma coisa muito simples, é um bocadinho drástico, mas é mesmo muito simples, vocês vão ao perfil dessa pessoa e vão bloqueá-la durante 24 horas. O que isso vai fazer é com que essa pessoa não tenha acesso à vossa informação, ou seja, vocês não aparecem na lista das pessoas que viram a história dessa pessoa porque vocês não existem para essa pessoa, vocês bloquearam essa pessoa e assim que passarem essas 24 horas, vocês podem desbloquear novamente essa pessoa, não há problema nenhum, mas assim é uma boa forma de vocês conseguirem ver as histórias dessa pessoa sem que essa pessoa saiba. Próxima dica. Ok, então, para essa próxima dica, o que eu quero vos mostrar é como vocês podem fazer aquele efeito de fundo verde ou o fundo que vocês quiserem atrás de vocês e vocês ficarem completamente recortados na tela. Isto é, na verdade, um efeito do Instagram, mas ele não está aqui logo à primeira para vocês o verem. Por isso que vocês têm que fazer é arrastar tudo para a direita, carregar onde diz pesquisar efeitos ou browse effects e vamos aqui à lupinha, vamos escrever-se green screen e vamos pesquisar. E vai aparecer logo aqui o green screen do Instagram, por isso vamos usar esse. E vamos carregar em try it. Como vocês estão a ver, eu já estou recortada aqui do ecrã. E o que vocês podem fazer é mudar a cor da tela, mudar para uma imagem, por exemplo. Por isso vamos carregar em é de mídia e adicionei esta minha imagem que eu tenho usado ultimamente nas minhas stories, mas por exemplo, vocês também podem pôr fotos e o que vocês precisam de fazer é só começar a gravar e vocês podem se colocar de lado, apontar, fazer o que vocês quiserem com as imagens, ir mudando de imagem e também é uma boa forma de vocês fazerem uns efeitos giros para os vossos TikToks, para os vossos Reels e até para o vosso Instagram Stories. Ok, vamos imaginar que eu tenho esta imagem e eu quero Fazer com que ela tenha um bocadinho mais alcance, porque vocês sabem que as vossas stories são vistas pelas pessoas que vos seguem, mas vocês conseguem chegar a mais pessoas. Um dos truques que eu tenho para vocês é vocês colocarem até 8 hashtags escondidas aqui na vossa story. Por exemplo, vou pôr influenciadores digitais, algo assim, e vou reduzir ligeiramente, e vou buscar uma cor que esteja aqui na minha foto para ficar um bocadinho mais bonito, por isso eu vou aqui este primeiro botão para escolher uma cor e vou colocar a cor da minha camisola, e depois vou arrastar estas hashtags para a minha camisola. Ninguém as consegue ver, mas elas estão lá o que é super engraçado. Outra ideia que eu tenho para vocês é vocês colocarem, por exemplo, a localização. É uma ótima forma de vocês serem encontrados e vocês podem simplesmente colocá-la assim aqui embaixo. Ela vai aparecer na mesma, vocês vão ser descobertos na mesma, mas ela vai estar lá embaixo. E podemos também usar outra hashtag, tentem usar uma hashtag que não usaram naquela, naquele grupinho e novamente atirem lá para baixo. E vocês também podem colocar música ou uma menção mencionar alguém que vocês queiram que veja esta, esta Instagram Story ou até partilhe esta Instagram Story, mas que não apareça aqui. Pode ser para uma conta secundária, pode ser para a conta de amigos, por exemplo. Por isso é só arrastar aqui para baixo. E é isso, é uma coisa muito simples que vocês podem fazer e vocês têm muito mais alcance dessa forma. Porque a vossa Story vai aparecer na localização, na hashtag e também pode ser republicado para as pessoas que vocês mencionarem. Por isso, é uma boa ideia. E eu agora queria-vos mostrar como é que vocês podem fazer colagens de uma forma mesmo, mesmo muito simples e sem ter iPhone, porque eu sei que para iPhone é muito, muito fácil. Mas para quem tem Android, a coisa não é assim tão fácil. Por isso, a primeira forma que eu vos quero ensinar é uma forma muito simples. Vocês vão à vossa galeria e vão buscar a imagem que vocês querem. O que eu faço é fazer print screen. Vou carregar neste segundo botão, que é para recortar a minha imagem. E vou carregar aqui no último botão, que é para guardar esta imagem na minha galeria. Vamos aqui à nossa Instagram Stories e vamos carregar para escrever um texto. Mas não vamos escrever um texto, vamos clicar na zona do texto e vamos clicar em Clipboard e a nossa imagem já está aqui para ser utilizada e vocês podem fazer isto quantas imagens vocês quiserem, desde que caiba ali no vosso clipboard. Mas imaginem que vocês querem fazer uma imagem com transparência. As coisas não são não ficam assim tão fáceis, por isso vamos buscar uma imagem só para eu vos mostrar, uma imagem com transparência. Esta tem transparência, por isso eu vou carregar nela e carregar em transferir imagem. Até aqui tudo bem. Ok, então o que nós vamos fazer é pressionar para escrever e vamos usar um teclado diferente. Vamos pressionar no espaço, uns segundos, e vai aparecer alterar teclado. E o que nós vamos fazer é ir para o Gearbox. Eu vou deixar o link na descrição para vocês descarregarem, mas eu adoro este teclado. Porquê? porque se vocês carregarem para escrever, vocês vão ter este teclado que não é assim lá muito bonito, mas tem um botão que eu adoro que é... Lá em baixo tem um botão, o quarto botão, que é um botão com umas imagens. Se vocês clicarem lá, vocês vão ter acesso a todas as vossas pastas do telemóvel. Por isso, eu descarreguei uma imagem, vamos a downloads. Logo aqui no primeiro temos o nosso coração e cá está. Coração com transparência, incrível, adoro. Recomendo imenso. <risos> A próxima dica que eu tenho para vocês é uma coisa que eu vejo muita gente a fazer errado e queria-vos explicar, caso vocês ainda não saibam, que é mudar a capa dos vossos highlights sem ter que estar a publicar no vosso Instagram. Isso agora mudou, não é preciso fazer assim. Nós vamos pressionar num highlight e vai-nos aparecer aqui algumas opções. Vamos carregar no primeiro, que é editar o highlight. E vai-nos aparecer este ecrã. Vocês podem editar a capa lá em cima, o primeiro botãozinho azul. E vocês estão a ver que tem estas imagens todas que aparecem aqui nos nossos highlights, mas não é esta imagem que eu quero. Por isso eu vou carregar neste botão, que não parece um botão, mas é um botão, que é esta imagem, a primeira coisa que aparece aqui em baixo, se vocês carregarem, vocês têm acesso a, a todas as pastas do vosso telemóvel, por isso vocês podem colocar o que vocês quiserem, por exemplo, se eu quiser este fundo que eu tenho usado, carrego naquele botão do topo e carrego em done, e carrego em done, e aqui está a minha capa atualizada sem a necessidade de estar a chatear os meus seguidores com imensas imagens de ícones bonitos, por isso, dica! Agora apareceu uma nova opção que eu queria vos ensinar, que é fazer pin aos vossos comentários. Por exemplo, vocês gostaram muito de um comentário ou diz ainda mais coisas importantes sobre o tema que vocês falaram no vosso post, por exemplo. Vocês podem pressionar no comentário que vocês gostam e logo ali em cima tem um pin e é só carregar nele. Se vocês carregarem no pin, esse comentário fica no topo e vocês podem fazer isso a 3 comentários por post. Vocês podem até colocar informação relevante que vocês esqueceram de dizer no vosso post e fazer um pin do vosso comentário é uma boa ideia até. Se vocês têm uma conta de influenciador de certeza que vocês já receberam imensas mensagens a dizer sempre o mesmo, faz DM, para eu te dar roupa grátis, ou faz DM, para seres contactado por uma marca e ganhar dinheiro, coisas assim. Para além de dar mau ar a essas marcas, também dá mau ar ao meu perfil, porque se, todo o meu, se toda a minha interação for de comentários desses, de spam, quer dizer que eu não tenho grande interação, por isso o que eu quero que vocês façam, e isso vai, vai depender muito do que vocês, se vocês querem esse tipo de comentários ou não. Vamos ao nosso perfil, vamos ali àquelas três riscas, vamos a definições, vamos a privacidade e em privacidade vamos carregar em comentários. Nos comentários o que nós vamos fazer é clicar ali onde diz filtro manual e vamos colocar, por exemplo, a palavra DM, que é o como costuma acontecer mais, por exemplo também free, que também apanha alguns desses. Não é o tipo de comentários que eu quero porque não me dá nada, não dá nenhum valor a mim, nem à minha marca, nem aos meus seguidores, por isso, por isso é uma boa forma de vocês iluminarem esse tipo de comentários no vosso conteúdo. Se vocês quiserem mesmo dar cabo de tudo e iluminar <risos> todos esses comentários de vez é ir novamente ao mesmo sítio, ou seja, perfil, três riscas, definições, privacidade, comentários e agora foi uma coisa que eu ativei há pouco tempo que é permitir comentários, e vocês clicam, de pessoas que segues e seguidores, ou pessoas que segues ou os teus seguidores ou todos, <risos> ou seja, eu coloquei agora que só quero que pessoas que me seguem e pessoas que eu sigo comentem os meus posts, por isso toda a gente externa, todas aquelas marcas que querem me dar coisas grátis e dar dinheiro e fazer-me crescer de alguma forma, têm que me seguir para me fazer esse tipo de comentários coisa que não vão fazer, ótimo, mas é uma boa forma também de vocês se precaverem desse tipo de comentários e desse tipo de pessoas no vosso perfil ah, ok. outra coisa que eu vos quero falar é sobre agendar publicações. Nós temos muita coisa para fazer em várias redes sociais, por isso tudo que nos poupar trabalho, melhor. Existem muitas apps que vocês podem utilizar, mas por que não utilizar uma app interna? Ou seja, o Facebook comprou o Instagram, por isso tudo relacionado com o Facebook dá para utilizar no Instagram. Vocês têm duas opções, vocês têm o Facebook Business e vocês têm o Creator Studio e é tudo dentro da mesma bolha do Facebook, mas é mesmo muito fácil de colocar lá um post e agendá-lo, vocês só precisam de carregar em Criar Novo Post, colocar a imagem ou colocar um vídeo, colocar a localização, colocar hashtags, vossa descrição. Acho que a única coisa que não dá para fazer e que era é incrível é vocês tagarem alguém na foto. Se desse para fazer essa opção seria 100% perfeito, mas para quem está a tentar poupar trabalho, estas duas opções são incríveis. Outra coisa que eu vos quero mostrar é como vocês podem colocar a vossa descrição da foto com as ligas com os parágrafos perfeitos, sem haver aquela junção horrível de texto. Ok, assim uma coisa muito rápida, ele consegue pôr parágrafos direitos no Reels, mas não consigo pôr parágrafos direitos nas fotos. Pelo menos no meu, no meu Instagram ainda não dá. Por isso o que eu costumo fazer é ir a um site chamado Line Breaks e vocês estão a ver que este foi o último post que eu coloquei no meu Instagram ontem. E o que eu fiz foi escrever tudo como normalmente eu faria no Instagram. Estou a colocar uma foto, começo a escrever e depois seleciono tudo, corto o meu texto, colo cá dentro e depois só preciso carregar em Copy to clipboard e depois só preciso de colar no meu post, tão simples quanto isso, e funciona mesmo mesmo muito bem, é só um, uma, um desvio do nosso processo de 5 segundos, ao menos, e funciona super bem. Ok, isto é uma coisa que vocês já me perguntaram mesmo muitas vezes, mas vocês estão a ver que neste momento o meu Instagram está branco, está um white feed, mas eu já o coloquei a dark feed e vocês ficaram muito confusos porque não há essa opção no Instagram. Vocês já precisam de ir aqui ao vosso telemóvel e vocês só precisam de encontrar o modo escuro. Pelo menos é assim que se chama aqui no meu telemóvel. Neste caso, está aqui no, na segunda janelinha, eu carrego lá e tudo fica escuro no meu telemóvel. Se eu for ao Instagram, já está escuro. Uma coisa muito simples, se o vosso telemóvel estiver em dark mode, o vosso Instagram também está em dark mode, fixe. Eu nunca fiz isto na vida, tirando há uns dias atrás, foi remover seguidores inativos, seguidores com contas desativadas ou seguidores que parecem um bocadinho estranhos e que eu não quero que eles me sigam. Por isso o que eu fiz, foi uma coisa mesmo muito simples, eu nunca tinha feito isto na vida, mas achei que fazia sentido, por isso o que eu fiz foi ir a seguidores, aos meus seguidores e lá tem uma barra de pesquisa, por isso eu usei-a. O que eu fiz foi procurar variações de palavras, da palavra desativado, escrevi desa, desa, desactive, desati, coisas assim, depois passei para inativo, ina, inate, depois passei para hack, de hackeada, já vi muitas que diziam perfil hackeado, e depois de fazer todas essas palavras que eu vou colocar aqui em uma lista para ser mais fácil para vocês, todas essas palavras que supostamente perfis que estão desativados têm, o que eu fiz foi procurar por perfis que têm números, ou seja, comecei pelo número 0, depois pelo 9, depois 8, 7, 6, por aí, e todas as contas que não tinham foto eu fui apagando, pelo menos fui vendo primeiro se tinha publicações recentes, se não tivesse, a maior parte deles não tinha publicação nenhuma, por isso que eu fiz foi apagar essas contas, perdi cerca de 200 seguidores, ou seja, eu tinha 200 seguidores que deixaram de publicar e já tiveram as contas há uns anos, por isso foi uma boa forma de eu limpar os meus seguidores de uma forma gratuita, sem ir àquelas apps manhosas, fiz a partir do Instagram por isso, se vocês estiverem nessa situação e quiserem ver se têm seguidores ativos ou não, usem as minhas dicas, porque no meu caso resulta perfeitamente. Vocês sabem que existe aquela opção nas estatísticas do vosso Instagram, se vocês tiverem conta de criador, de conteúdo ou comercial, de saber se os vossos seguidores estão ativos ou não a certas horas do dia. A maior parte das pessoas diz que isso não resulta. <risos> diz que isso não faz muito sentido, ou pelo menos sentem uma variação, nunca é uma coisa muito certa. Eu tenho uma opção para vocês, se vocês quiserem experimentar. É só ir aqui a estes botões, tem publicar, história, não sei o quê, e clicam em direito. Aqui vocês estão a ver que eu tenho 71 seguidores online neste preciso momento, por isso se calhar não é uma boa altura para eu publicar. Esta hora não é de toda uma boa hora para mim para publicar, por isso Vejam isto, testem isto, também pode ser um bom teste. E é tudo o que eu tenho para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado destas dicas, digam-me se vocês não conheciam algumas, se vocês têm mais dicas para mim, que eu adoro aprender tudo, crescer nas redes sociais, ganhar dinheiro online, dicas de fotografia, subscrevam ativem o sininho. É importante para terem sempre as melhores dicas a tempo e horas e vemos-nos na próxima quarta!